Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio o Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios da Ventania aqui com vocês. Exatamente, rapaz, Alanios aqui comigo hoje, onde os ventos batem em nós aqui, porque nós temos que falar do jogo mais impressionante que foi mostrado nessa Gamescom. Pelo menos para mim, eu acredito que para o Alanios também, dentre os vários jogos que foram apresentados nesse evento, porque além daquele trailer de revelação que nós tivemos lá. Foi revelado pra gente mais um trailer estendido, tá? De gameplay e algumas informações bem fodas acerca desse jogo Então a gente vai conferir tudo aqui com vocês Já deixa seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E lembrem-se que a Brasil Game Show 2022 está chegando entre os dias 6 e 12 de outubro Vai acontecer esse evento maravilhoso E nós aqui do Meia Luz estaremos lá todos os dias para conferir as atrações lá Como BGS Talks, campeonatos de esportes, entre outras novidades que devem ter lá no evento E claro, nós queremos dar um abraço em você, querido inscrito aí Caso você esteja lá no evento, vai ser bem legal Então vamos lá, meu querido Alan Deixa eu trocar nossa tela para a gente poder começar a ver esse negócio aqui ó. Já estamos com o trailer devidamente preparado A gente vai conferir junto aqui, assistir com vocês E depois a gente traz as informações novas e comenta um pouquinho Bora lá, Alânios Bora lá. Ah, esse jogo, mano. Essa parada Nossa, que... foi. Nossa, foi surpresa boa, cara. Nossa, olha essa trilha sonora, mano. Muito bom. Nossa. Eu gosto desse clima. Também. lembro Sim. O Jet Li. Caramba, essas pegadas é muito boas. Nossa, olha essas cinemáticas, cara. Com essa trilha de fundo, assim. Seu xicrinha deve ser é cara. <risos> Custa o olho da cara esse coisinho. Pois é, então, Isso é uhum. <risos> Cara, que coisa linda, mano, esse jogo na moral. Lembra um muito poema, Ghost né? of Tsushima. Quando você jogar Lands, o Ghost of Tsushima, você vai lembrar de muita coisa que tá sendo mostrada, velho, aí. Uhum. Ó, aí já já começa a parte inédita, né? É, e são coisas que a gente não viu, pessoal. É, o molequinho X9. <risos> ó, dando aquela subornada ali para poder pegar as informações Nas informações a mais do jogo Vocês vão ver que tem muita coisa interessante, cara Pra fazer Ó, dando aquela encostada de leve Já pegando as paradinhas ali, ó Completou as informações <risos> isso, isso é da hora, hein <risos> Nossa, olha isso, irmão Dá pra sentir que dentro do, do vídeo, né, Alanios? Tem uhum. umas pequenas quedas de frame. Isso não é do vídeo, falta de carregamento, essas coisas. Parece que é do jogo. É, tá... tá bom, tá em produção ainda, a gente. Exato. Pode, pode esperar, né? Falta de otimização. Com Mas, certeza. Cara, aquele, aquele parkour que ele fez ali, pulando por cima do negócio. Foda, né, cara? <risos> não, não se ele espelho pulando espelho, nos telhados espelho, ali. É nossa. Olha a técnica dos dedinhos. Mano. É, é, Fong saiu aqui, lembra? Sim. <risos> Eu adoro essas coisas, cara. Olha esse gráfico, irmão. Olha isso, cara. Gugu pescando. É, é, mano, é muito lenda. É, é, é, olha que lindo ele. Ah, não, mano. Bate até uma, até uma emoção, velho, vendo isso aí, cara. É. Nossa, cara. É tudo, é tudo muito bonito. É esse daí é o que a gente já viu, né? Quer dizer, quase... Não, tem algumas coisas aí que a gente não viu. <risos> é. Olha isso, olha, mano. Olha que animal. <risos> isso aí a gente chegou a ver. Nossa, ele andando na água, velho. Que foda, irmão. Cara. Que que é isso, cara? É isso, velho. Isso é bonito, mano. Ah. Caramba, bocada. Não, e é jogo de mundo aberto, cara, ainda hum. Eu quero ver qual é o, a construção de mundo que eles vão trazer, sabe? Pra não ficar tá monótono Ó, né? os diferentes cenários, ó Nossa senhora, cara! Onde os ventos batem em nós! <risos> Tradução literal para o português do Brasil. Isso a gente viu no trailer. <risos> Imagina as lutas que não deve ter nesse track, irmão As boss fights, que louco que deve ser Olha isso, cara É, meu amigo Jogo pra lá de impressionante, cara Na moral, a gente viu alguns trechos a mais ali De gameplay, né? Coisa que a gente não tinha visto no trailer da Gamescom E rapidinho, Alan, Deixa eu só passar algumas informações pra galera aqui Acerca do jogo, né? Que eles revelaram pra gente ainda né? O pessoal da IGN, né? Eles tiveram algumas informações a mais Olha só O jogo se passa durante a era dos 10 reinos Entre dinastias rivais No final da dinastia Tang do Sul Tang, nossa O personagem principal é um misterioso espadachim navegando nesses tempos traiçoeiros. O jogo permitirá que os jogadores busquem inúmeras escolhas que afetarão o seu jogo, incluindo o papel que o espadachim terá neste conflito. Não apenas os jogadores podem escolher lados na guerra entre os reinos, mas de acordo com a Everstone, que é a desenvolvedora do jogo, né, os jogadores também podem optar por exercer outras funções, seja como médico, comerciante ou até mesmo apenas um andarilho sem objetivos definidos. A Everstone Games também promete vários estilos de jogo, incluindo luta de espadas, artes marciais no estilo Wuxia e até Tai Chi Lutas de espadas mistas, combate corpo a corpo e magia Eles terminam aqui finalizando, para mais informações e tudo mais, para eles darem uma olhada no post da Gamescom Olha só essas informações extremamente importantes que eles trouxeram aqui pra gente, pra gente poder entender a forma como a gente vai poder conduzir o nosso gameplay. Muito promissor, né Alanios? Então, cara eu achei muito interessante essa diversidade que eles comentaram, sabe? A combinação desses diversos elementos aí, mais a criatividade do jogador, sabe? Não eu, eu sei, eu pego, eu vejo essas informações e eu só fico mais hypado, Caio. Assim, a única coisa que me preocupa, como eu comentei, é que quando você pega uma situação de mundo aberto, existe a possibilidade de você criar uma situação onde o jogador fica muito tempo sem encontrar nada e aí o jogo se perde. Manja, citando aqui o exemplo, né, do melhor mundo aberto até então, que é o Elden Ring. Qual que foi o grande triunfo dele ali? Que você não fica um minuto correndo sem parar e não encontra alguma coisa que não que te chama atenção, entendeu? Eu acho que essa é uma aproximação que precisa... Agora, você não... A gente não tá esperando um Elden Ring no negócio Mas essa aproximação onde o mundo é atrativo a todo momento Isso realmente é algo que a gente deve esperar, né? Eu acho que eles vão fazer de uma forma, né? Que a gente vai ter, além das missões principais, eu acredito eles devem contar histórias também em missões secundárias The Witcher fez escola com isso daí Entendeu? The Witcher 3, quem jogou aí sabe muito bem Que a gente tem as missões principais ali Mas a gente tem várias histórias secundárias que são incríveis Se a Everstone souber... Entendeu? Com base nesse mundo que ela tá fazendo, cara Eles vão poder contar diversas histórias de diversos personagens diferentes, lendas e tudo mais Colocando ali nas missões secundárias pra gente poder sempre ter o que fazer e A gente visitar vilas diferentes, explorar esse mundo A gente não sabe exatamente também quanto aberto esse mundo vai ser, quão grande na verdade ele vai ser então A gente vai ter que esperar pra poder ver Eu pelo menos não tinha ciência desse estúdio, não tinha visto nenhum tipo de jogo relacionado a ele E vendo esse aqui agora, além de boas expectativas que eu tenho com base em tudo que a gente tá vendo as informações que a gente acabou de ler. Eu espero que eles façam um jogo, assim, que faça jus realmente à história e ao ambiente e à lenda que eles vão contar pra gente, sabe? Essa história, né, dos Dez Reinos, ela se passa ali coisa de, deixa eu ver, 600 anos antes da época dos Três Reinos, que é o momento que é mais conhecido e abordado em jogos, né? Vidya e Dynasty Warriors. Então, assim, tem muita história pra, pra contar, sabe? Tem muita coisa que não foi explorada, que não vai ser repetitivo se a gente ver de novo. Então, então é um negócio muito legal que dá pra trazer de elementos culturais e tal. Além disso, eu percebi também no trailer que tem uma hora que o personagem tá correndo, né? E aí ele vai mudando as locações ali. E você percebe uma variedade muito grande de ambientes. Então eles estão prometendo um mundo com grandes variedades. Aí, bom, beleza não falta, a gente tá vendo isso, né? O que me vem à mente, né, é que a, a proposta, ela é bem ambiciosa, trazendo elementos culturais da China que não foram muito explorados ainda, o que dá muita história pra contar, tem muita coisa que dá pra esperar desse jogo. Pois é, minha gente, então, assim, só nos resta esperar aí mesmo por mais informações, né, da empresa, da Everstone, ver se eles vão trazer mais vídeos pra gente de gameplay, mais sobre a história, alguma coisa do gênero, assim, pra gente poder entender melhor tudo que tá acontecendo nesse jogo e nesse mundo E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que está assistindo agora, o que vocês acharam desse novo, desses novos trechos né, de gameplay que nós mostramos aqui e dessas informações a mais também, falando um pouco sobre o mundo do jogo, aonde ele se passa, como vai acontecer, o que, que a gente vai poder fazer com o nosso personagem também, a gente vai adorar ver os comentários de todos aí pessoal, e novamente, não se esqueçam de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos galera, a gente vai ficando por aqui, um beijo ó. Para todos vocês aí, até mais. É? Vamos!